E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o gnomon e algumas aplicações desse instrumento tão antigo. Mas que instrumento é esse? É um antigo instrumento que marca a altura do Sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal. E nós podemos dizer que foi o primeiro instrumento usado para indicar a hora do dia, e ele data aproximadamente mil anos antes de Cristo. E o inventor desse instrumento foi Anaximandro de Mileto. Então, deixa eu colocar aqui o inventor do gnomon. Então, como eu disse, o gnomon é uma haste que projeta sombras, sendo que essa sombra ela pode ser projetada em um plano ou, então, em um círculo. E quando eu digo sombra, eu tenho que dizer que é a ausência parcial de luz. Deixa eu colocar uma animação aqui para vocês. Então, nessa animação, nós podemos ver o funcionamento de um gnomon. A haste em vermelho, o Sol variando. Ao longo do dia, ou seja, nós temos o sol ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. E observe que a sombra projetada pelo gnomon, ela vai se alterando. Deixa eu colocar outra animação aqui para vocês verem, melhor isso. E observe que o tamanho da sombra, ela vai variando conforme o movimento do sol. Deixa eu mudar de tela e vamos analisar cada um desses pontos. Então, deixe-me colocar o meu sol aqui e observe que a sombra do gnomon está bem longa. Então, eu posso colocar aqui que, ao amanhecer, a sombra estará bem longa. Já ao meio-dia, o sol vai estar aqui em cima, e o que acontece é que a sombra do gnomon vai ser mínima. Eu não sei se dá para ver aqui, mas a sombra ela está menor do que ao amanhecer. Então, eu posso escrever aqui que, ao meio-dia, a sombra estará em seu tamanho mínimo. Agora, observe a última imagem, onde nós temos o Sol aqui, e ele está deixando de iluminar a superfície, ou seja, nós temos o entardecer. E o que acontece com isso é que a sombra ela está se alongando de novo. Então, eu posso colocar aqui que, ao entardecer, volta a alongar-se. E o que podemos concluir com isso é que o tamanho da sombra ela varia conforme a posição do Sol. Deixe-me mudar de tela aqui para nós associarmos este instrumento aos movimentos da Terra. E, graças a ele, agora nós podemos interpretar e precisar o movimento do Sol através de registro e comparação da variação das sombras. Variação das sombras. E, graças a isso, nós temos três conhecimentos práticos. Deixa eu colocar eles aqui, então deixa eu escrever isso aqui: conhecimentos práticos, e o primeiro é a orientação horária, o segundo é a duração do ano, com aproximadamente 365 dias. E, por fim, o terceiro, o período de início e término de cada estação do ano. E uma coisa bem interessante que esse instrumento trouxe para nós é que agora nós sabemos que o movimento diurno do Sol e também dos outros astros é de leste para o oeste. Você já observou a movimentação do Sol? Mas é interessante você fazer isso para ver, com seus próprios olhos, que o movimento é de leste para oeste. E, por fim, uma coisa não menos importante é que esse instrumento ele serviu como evidência da esfericidade da Terra. E isso foi graças a Eratóstenes. Mas eu vou falar mais a respeito dele mais à frente. Mas a única coisa que eu posso adiantar é que ele utilizou o gnomon para calcular a circunferência da Terra. Por fim, eu posso dizer que este instrumento ele contribuiu para o heliocentrismo. Você lembra o que é heliocentrismo? Nós já estudamos a respeito dele. Enfim, no heliocentrismo, o Sol é o centro do Universo e todos os planetas estão girando ao seu redor. Vocês já ouviram falar em relógios solares? Pois é, eu vou mostrar aqui como o gnomon contribuiu para esses instrumentos. Então, graças a ele, a humanidade construiu o que chamamos de relógio solar. Isso porque ela se valeu da sombra de um objeto para medir o tempo, o que chamamos de sombras moventes. Então, o relógio solar, ele utiliza a sombra projetada pelo gnomon para observar o movimento durante o dia. Observe na minha figura aonde eu tenho um relógio solar vertical. Aqui nós temos o nosso gnomon, que é a haste que projeta sombras. Nós temos a nossa sombra, que varia ao longo do dia, o Sol se projeta no gnomon, e o que acontece é que a sombra ela vai se movendo ao longo do dia. E pela sombra se mover, ela vai mostrando a hora do dia. E é por isso que nós chamamos de sombras moventes. Por fim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de relógios solares, e, na tela anterior, nós vimos um relógio de Sol vertical. Nós também temos um relógio solar horizontal. Deixa eu escrever isso aqui, relógio horizontal. E esse relógio aqui da esquerda é o que chamamos de relógio equatorial, onde o mostrador ele é paralelo ao plano do Equador, e o gnomon ele é perpendicular ao mostrador. Mas, além desses dois que eu escrevi aqui, outros dois importantes são o relógio polar e o relógio vertical que eu escrevi na tela anterior. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima!